Gosta de mitologia nórdica? Gosta de ler sobre os deuses as deuses, os seus filhos, a criação da terra, a lua, as estrelas, o sol? Então, eu apresento é você o Jodim, de, de Padre K. Cologne, da editora Única. É um livro é, de mitologia nórdica, como eu falei. E ele é voltado assim, para o público jovem, é um livro que tem várias histórias míticas contando a, a origem da Terra, sobre a criação de Asgard, a muralha, é, sobre os deuses, sobre os filhos dos deuses, sobre os gigantes e também sobre os Vanir, né, sobre os anões, então, é, são várias histórias que contam é, a criação do mundo, a criação dos próprios deuses e dos filhos, então, e de como começou a guerra, essa, a, a, o ódio entre os gigantes e, e os deuses, as travessuras de Loki, as travessuras que ele faz em Asgard A saída de Odin Em busca de sabedoria para salvar Asgard Até chegar o Crepúsculo Que é a grande guerra contra os gigantes As aventuras de Thor A história sobre o machado E cara Thor é casado que Tristeza, cara fala da criação da Terra, como surgiu o Sol, a Lua e as estrelas e e os lobos, cara, os lobos que perseguiam a Lua e a, e a Lua e o Sol para acabar com a vida deles. Então é um livro que se encontra de tudo um pouco. Fala sobre amor, sobre ódio, sobre inveja, sobre a ganância, poder, então eu falo até de uma mulher que é gigante, que é belíssima. Um livro que conta sobre a vida de onde de tudo acontecer, onde da ter Terra ser que ela é. Segredos sobre os deuses, sobre a explosão que foi é, o crepúsculo e após isso, o que ocorreu com os deuses. Então, é um livro, vamos dizer assim, é como se fosse um livro básico Para quem quer começar a estudar sobre a mitologia nórdica É um livro que conta até o caráter dos personagens e Dos outros seres mitológicos Então, é um livro muito bacana a editora foi muito feliz em ter classificado com uma literatura juvenil, porque é um livro muito fácil de, de, de compreender, de se entender. Então eu gostei muito da leitura, é uma, uma leitura muito gostosa e eu me diverti muito. Sobre a capa eu gostei da capa. E as folhas elas são amareladas, um pouco ásperas. O é um livro é de 220 páginas. E ela é dividida em quatro partes né, dentro dessas quatro partes é que tem as várias histórias eu não sei é, se é uma leitura obrigatória para os fãs da Marvel dos quadrinhos e tal mas é um livro que eu recomendaria para qualquer pessoa que gosta de mitologia nórdica é, porque às vezes a gente lê sobre eu tenho poucas Livros a respeito e a gente passou despercebendo sobre algumas histórias. Então, a minha classificação é quatro lupinhas, e um pequeno detalhe é que eu não gosto de folhas amarelas e ásperas porque com o tempo elas estão ficando ainda mais amarelas, né? Então, dá ter que sacrificar para conservar assim, este, este livro. Para essa questão, é, está perfeita a leitura, a forma como ela foi dividida, com o sumário. Então, está perfeito Então, é isso. Eu espero que vocês gostem e comentem. E para os que já leram, deixem sua opinião, o que vocês acharam. É isso